Pessoal, o site do Fácil. Eu tô jogando pelo Lauch, <risos> é, mas eu prefiro pelo Lauch, é. que é a minha, né? Mas agora, pô, a novidade tá entrando, Puta que pariu, eu não sei a garota. Puta, já gostei. Nunca porque com esse óculos, eu um recordado mental. Puta que pariu. Nossa, que imagina puta. Quase eu devo fazer aqui. Quase eu posso estar tá gravando. Pode que eu esteja gravando, ó. Né? Que tá gravando. Né? Realmente, eu vou escolher. Não, mano, eu vou ficar com o menino, Eu você é a vagabunda. Entendeu? Tem que ter um nome muito toque aqui. Nossa, criilda. Puta que pariu. Chinês, esse daqui é chinês, ó. Chinês. Esse daqui é estadunidense. Esse aqui é. Esse daqui é japonês. Indiano. Japonês indiano, ó. Esse daqui é o quê? Nossa, você é uma menina, foda-se. Eu vou fazer assim. É a cor do meu cabelo? Não sei o que eu tô fazendo da minha vida foda o gente, dá ok nessa punha Cremilda, a história de Cremilda Como assim não? Cremilda, Tiani. Esse nome gente, é só um nome aleatório Não tem nada a ver com aquelas coisas Foda-se, eu não quero criar personagem? Eu não estou com vontade. Eu espero que a música pro jogo, eu vou aumentar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 Bom pessoal, esse barulho aqui é da minha CPU, 1 Meu computador, meu notebook. Ele é muito ruim Se vocês puderem me ajudar, subscrevendo, eu irei amar muito. Vocês disserem, eu preciso muito vocês me ajudem. eu preciso trocar de computador. Ah, eu posso criar várias outras contas. Eu posso criar mais um, né, no caso. Mas eu vou jogar primeiro com o Cremilda. Cremilda puni.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 MMO, que é isso? Não tem como mudar isso Ah, apareceu meu nome agora Que da Kultiani Eita porra, que gostoso, tá. Como Tá, gostoso Tem de porra nenhuma, não sei o que eu falo com ele Vai tomar no porra Eita porra, é o Bangala Oi Bangala, Não tá para na É o Bangala, gente Não, novo o FF está descendo muito Eu não sei o que está acontecendo Uai, que desgraça essa... é essa porra, filha da puta! Como que... <risos> <risos> é, é que faz essa caralho aqui, de Desgusta muito cedo! É eu que tô controlando? Não, não foi eu que estou controlando, vai tomar no cu, né? Ele tava na maior emoção, E não sou eu. Quem é esse cara que está falando? Eu estou chamando de gostoso, mas eu não sei quem é uhum, tá, meu amor. Tá, não faça essa porra. no cu. Isso é o botão de impulso, clique nisso, para um o impulso, ou figuros, isso, trabalho para um longo, não sei, foi dragão, enfim, não tô vendo. Vai, irmão, atendendo a luzinha aqui, tô no meio da sala, que eu tô comendo a minha vida. Ai, tá muito fácil, porra, caralho. Tá, vamos, como é que controla essa puta? Vai, Bangala!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 é a Street Recupe. Esse daqui é o Recupe. Por que eu quero conhecer essa vagabunda? Que vai roubar meu macho. Sai fora, vagabunda. Se roubar meu macho, porra. Eita, porra. Olha que gostoso. O que ele fez? Eu pensei que ele ia comentar suicídio espírito. Ô louco, em 3D. que vagabundinha dele. Ô louco, foi muito bom, né? Cala a boca, vagabundo Tell your dragon. Mas, the the fireball, aqui, ela. Like It ela? Tem ou para o Uai caralho, eu tô levando.. Nossa, eu estou sendo um bom radiado aqui. Sei, sei, Letra seis, a pessoa vai ter o okay. que. Para de falar, ela...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 Calma aí, porra, quem me, me, me, me acerta, tá? Assim, por que me acerta, tá ligando nada? Calma, sua vagabunda Acho que eu vou aumentar mais um pouco o jogo, hein? Agora tá muito alto Calma, sua vagabunda, ô oh, puta que pariu, tá difícil aqui, hein? Corte essa caralho é pra cortar, corte, sua vagabunda Tá, clique Clique para cagar E desbloqueei isso Ah, eu vou liberar um garajão Eu ainda não tenho um garajão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 Realmente eu sou obrigado. Eu não quero fazer. Ai, eu me lembro daqui. Eu não sei se era aqui. Peixe, eu tombai. Olha e como gostoso. lá Ladão! Eu sou uma princesa. Gostoso, mentira. Se é gostoso, só se tem dinheiro. tem dinheiro é gostoso. Quer falar comigo, porra, então deixa eu ficar. Mentira, eu que quero falar com uh, ele.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 essa é a cor que eu precisava. Puta que pariu. ser tudo rosa nessa caralho. Aqui vai ser a barra, porra. Verde. Não, esse verde aí tá bonito. É tudo que eu precisava de um dragão. Peraí, o nome.. Mano, isso é muito ruim. O nome do, do dragão vai ser garibaldo. E ela vai ser menina. É Garibalda. Desculpa, Garibaldo. Seu nome é Garibalda. Porque você é menina. Pode ser Traveco também. Mano, fale com o Hickok Nome estranho do caralho o Seu nome é horrível Muito bom, muito lindo Sei, caralho, muito bom No rabo dele estava voltando Que susto, filha da puta, calma aí Mano, eu não sei realmente o que você está dizendo É, eu acho que ele está... ...com fome para voar. Mas, antes de testar essa hipótese, eu hypothesis, que eu tinha outro problema problem on my hands. você tem um problema, problema na mão, mão. você tem um problema no seu rosto. Ou eu nunca iria ajudar ele a voar. Não, no seu rosto não, no seu corpo. No seu pé. Fale com o Murcha. Murcha. Murcha. Vai pro ar, porra?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 Vai acontecer no caralho, despeita, cara com a da peita, igual a gente vê, mas não tem que fazer nenhum. Sério? Most impressive. Ok. Mais história, mais história. Primeiro peixe de bangala. Ó, você vira de costa o capeta tá atrás de você. Olha lá, é o capeta, o preto denso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 Eu estava fingindo que eu sabia, mas eu não, não sabia. Mano, ele tá muito false. diferente Gente, ó, Olha good. o Bangal. Puta que pariu. Como fez o sim. o metódico científico para ajudar a recuperar? Meu dragão dormiu! Olha ele! Eu acho que a letra era. eu entendi a pergunta. Mas eu não, não entendi a resposta, só marquei qualquer um. Quando sei, não tô sabendo de nada. Não, eu só que quero jogar. Ok, Jéssica. Puta que pariu. Gente, eu não sei mais o que eu vou fazer. O jogo também.. Eu jogava no Facebook antigamente nesse jogo. Vou pular. Ih, que... apareceu outra. Puta. Apareceu a vaca. Tá, o que é que tá acontecendo? Apareceu outro, o, o Gorbe.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 Puta, sou muito bom Vai ser a Gótica A Bariane A Bariane em português A daqui é a Gótica Já nasceu, né? Eu tô falando que é Harry Potter Eu tô falando, é Harry porra essa caralha O que eu faço?